difíceis. Hoje eu tô é, lançando o um vídeo explicativo daquele vídeo que eu já tinha lançado da aquaponia, tá? É, aqui eu vou falar um pouco dos benefícios da aquaponia. Basicamente é o seguinte, é, o nosso sistema de aquaponia, é, ele já foi desenvolvido aí durante os anos e aqui foi o nosso último projeto, né, o projeto mais novo de aquaponia que a gente lançou. Ele já está com uns dois meses, dois meses e meio, tá? De instalação, tá? Ele começou a rodar. É, ele, esse projeto é composto de seis tanques de 100 mil litros cada um tá? e um barracão de aquaponia, né? que é o barracão onde a gente produz o alface, o algrião, a rúcula, a cebolinha. A gente tem muita, muita variedade aí de, é, de plantas, aí, de hortaliças, enfim. É, aqui é a nossa produção de tilápia. Tá? A gente está utilizando hoje, tá? que é o primeiro ciclo do cliente, como eu sempre falo para vocês no vídeo, Nunca, nunca comecem com a lotação máxima do sistema, tá? Sempre comecem com a lotação recomendada. Aqui é a, a lotação de 30 quilos para cada mil litros d'água de peixe gordo, tá? Podendo chegar a 50 quilos a cada mil litros d'água. Igual do nosso cliente, o primeiro lote dele, deu um probleminha de íctio, deu um probleminha é, com âncora. Então, por quê? Sempre falo, lote é onde vocês vão aprender manejo... É, o meu cliente aqui ele esqueceu de pôr o sal, na verdade, eu estava em viagem ao Mato Grosso do Sul e eu não orientei ele a pôr, colocar o sal antes, então o que, que aconteceu? Ele não colocou o sal? Deu problema no lote. Então sempre começa com o mínimo possível para vocês apanharem, né? que vocês sempre apanham no primeiro ciclo para depois continuar. É, já explico um pouquinho do projeto, é projeto de tilápia. Para vocês verem aqui, esse aqui é o, é o tanque mais novo, com os peixinhos mais novos, eles estão com 60 gramas, tá? Então você vê que é um peixe bem ativo, estão é, comendo bastante. A água está a 20 graus, tá? A gente está no inverno aqui. Então a 20 graus ele está comendo aí 70% só é, do apetite que ele teria numa tabela completa. Então isso aqui é 70% do desempenho do animal por conta da temperatura, tá? Aqui o nosso projeto está ficando com 9 ppm de oxigênio, é muito melhor do que tanque escavado. É um oxigênio super para tanque escavado. E aqui a gente está gastando um, um cavalo para cada três tanques, basicamente, né? Então, esse dimensionamento é, varia de projeto para projeto, tá? Aqui, como o nosso cliente tem um declive muito alto, a gente faz umas aerações parciais, por gravidade, tem todo um segredo. É, e a gente vai lá no fundo mostrar o... os peixes que estão aqui há dois meses, tá? Tá? Esse nosso cliente, ele compra o juvenil de um outro cliente nosso, dos vídeos, que é o Gilson, tá? E o Gilson faz o juvenil, esse nosso cliente ele faz a terminação. A gente vai cortar o vídeo rapidinho, ir lá para outro tanque e a gente continua a explicação.